casa não tenham perseguido, é um concerto de fado um bocadinho diferente do habitual. Podem manifestar-se, talvez mais do que o fariam numa casa de fados. Podem bater palmas e dançar e cantar connosco também. São muito bem-vindos e bem-vindas. A próxima música que vamos cantar é um exemplo do exercício a que nós nos propomos, a nós próprios e às pessoas que nos ouvem, que é trazer... Uh, Algo da nossa identidade enquanto pessoas LGBTI para o fado, para a música em portuguesa em, em geral, que tem muitas, muito poucas narrativas da nossa comunidade e para o fado que ainda as tem menos. Chama-se Namorico do André e, e relata uma história de amor passada no Mercado da Ribeira, em Lisboa. Let's mm go. -hmm. No mercado da Ribeira Há um romance de amor entre é André que é peixeiro E o Chico que é pescador Sabem todos que lá vão Que o André gosta do Chico só a mãe de Lecranão Com sete no namorado Quando ele passa Quando o peixe se esgota Para não perder clientela A mãe manda o André à luta E ali entre os contemporâneos A palha faz tremer toda a ribeira.